Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar, hoje de manhã de sol aqui em Delfim Moreira, uma bela manhã, e bom, no programa de hoje né, eu vou apresentar para vocês uh, mais um personagem aqui do município de Delfim Moreira, uma pessoa que ela mora aqui não há muito tempo, mas ela já se adaptou à cultura e aos costumes locais, e inclusive ela, ela é uma empreendedora, por assim dizer, e ela... Ela faz pães de queijos e salgados aqui. Eu já tive a oportunidade de experimentar umas da, alguns desses salgados. E eu posso dizer para vocês que ela realmente é muito boa no que faz. E eu conversei com ela. Eu fiz um, uma pré-intervista com ela. Achei a, a história dela, o background dela muito legal. E eu quero contar um pouco dessa história dela. Então eu agendei essa entrevista com ela hoje. A gente vai lá no espaço de trabalho dela onde ela faz tudo acontecer e vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é, é de como ela começou é, como que ela veio aqui para o município e o que ela faz hoje em dia para sobreviver então é uma história bacana e eu acho que vocês também vão se surpreender e vão gostar bastante de tudo aquilo que a gente vai mostrar nessa entrevista então agora estou saindo aqui de casa e a gente vai lá para o espaço de trabalho dela, que eu acredito que seja um dos ambientes mais gostosos de se trabalhar. Bora lá! Dona Márcia! Com licença, licença... Ah, senta aí um pouquinho, eu tô só... Não começou? A aqui, para sobrar espaço para me expor pelo menos as coisas. Tá bom, pode ficar <risos> à vontade. Vou esperar aqui. Tá bom. bom gente, é, acabei de chegar aqui na casa da Dona Márcia. Estou é, aqui com ela, e justamente para apresentar para vocês, como conforme eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. Então, Dona Márcia, obrigado por receber a gente aqui do Verbo Mostrar na sua casa. É, para começar, é, eu queria que a senhora se apresentasse para o pessoal. É, falando o seu nome e onde a senhora nasceu, efetivamente. Eu nasci, né? Uma boa tarde, primeiro. <risos> eu nasci em Capelinha, norte de Minas Gerais. E hoje eu resido aqui em Delfim Moreira. Delfim Moreira. É, e há quanto tempo faz que a senhora mudou para Delfim Moreira? Quatro anos. Quatro anos. Quase cinco. Quase cinco. E antes de Delfim Moreira, a senhora morava em qual cidade? Joatuba antes de Belo Horizonte. Antes de Belo Horizonte. É. Tudo em Bom, Minas Gerais. Tudo em Minas. Legal. E o que que porque, o que que levou a senhora a escolher Delfim Moreira para tá é, colocando tá, Estar se estabelecendo como residência para a senhora? É, o meu marido ele trabalha com, no ramo de peças de moto. Certo. Então ele trabalha viajando e ficava meio longe. Ele faz aqui o Vale do Jequitinhonha, Vale do, do do Paraíba, desculpa, a Gentione é onde eu moro, morei. Uhum. É, aí ele aproveitou, achou que estava meio longe para ir para Belo Horizonte e voltar, ficava meio distante de casa. Uhum. Aí optou por a gente morar, ou voltava para Aparecida, onde eu já morei 20 anos, ou então a gente procuraria um outro lugar. Uhum. Nisso a minha irmã veio, conheceu um rapaz aqui, casou aqui na Barreira. Eu era muito apegada a ela, vim junto com ela. Aí eu escolhi aqui por aqui ser bem assim, friozinho. Gosto muito do lugar frio. A senhora prefere lugar frio? Amo frio. E para os pãos de queijo onde eu trabalho, para mim, eu achei que foi bem melhor. É perfeito. Sim. Tudo bem do seu marido que ele já trabalhava. Para a senhora, você já trabalhava com... fazendo pão de queijo, fazendo encomendas? Ou tudo isso começou aqui, efetivamente. Não. Eu trabalhei no comércio de roupa lá em Aparecida. Eu uhum. tinha uma barraca lá. Daí o meu filho casou, foi para Belo Horizonte, mais velho. Daí eu ele falou: "Mamãe, aqui a senhora vai ficar mais próximo de mim e da minha e da avó dele, que é a minha mãe, que mora em Juatuba". Uhum. Daí eu resolvi ir para lá. Abri uma loja lá. Mas não deu muito certo eu comecei a vender pão de queijo lá, trabalhei num sacolão lá, né, muito tempo lá e dali eu conhecia os queijos e tal, daí eu parti pro pão de queijo sabe assim, como que Deus falou assim, faz pão de queijo para vender, eu comecei a fazer aí o pessoal começou a gostar e elogiar muito e eu fui sentindo aquele prazer em agradar uhum. Aí eu comecei cada dia melhorando mais o pão de queijo e com mais gosto de queijo. Aí foi onde, quando eu mudei para cá, aqui também eu comecei com o pão de queijo. Entendi. Aí eu fazia, saía pelas ruas vendendo ele assado, onde a propaganda foi surgindo, foi, eu fui divulgando e foi aumentando os pedidos e hoje eu estou aqui, né? Devido à pandemia. No, no, no meu caso eu, eu sou de risco, eu. Fiquei aqui, uni os pão de queijo aos, aos outros salgados que é de família, né? Receita de família, e comecei a fazer. E é onde deu certo, graças a Deus. E hoje eu não venço os pedidos. <risos> então, para você, é, na, nessa questão de divulgação, é, não foi bem natural, na verdade. Foi, foi mais um boca a boca então Foi as boca pessoas. a boca. Foi. E o que ajudou também foi o fato de Delfim Moreira ser uma cidade pequena. Isso. E eu, eu sou, assim graças a Deus, muito comunicativa. Eu, eu chego em qualquer lugar, eu já ofereço e eu estou sempre agradando o pessoal, isso aí é espontâneo, né uhum. eu, eu faço com muito carinho, se a pessoa tiver o dinheiro, ele come se não tiver, pode comer, uhum. entendeu? Uhum. E graças a Deus! Nossa, é, é tipo é. da cultura mineira. É. <risos> é. Bom. E hoje você, é, você divulga também o trabalho que a senhora faz na cozinha, fazendo pão de queijo via Instagram. É. No Sabores de Minas, é, é isso, né? Isso, Sabores das Minas Gerais. Sabores das Minas Gerais. É, inclusive, eu vou deixar aí pra vocês, gente, o link para que uhum. vocês acessem o perfil dela. Lá tem tudo, tem todo o cardápio, que vocês quiserem pra encomenda. Então, não, por enquanto, em São Paulo não tá entregando, mas se vocês estiverem aqui em Delfim Moreira, vocês sabem onde procurar a Dona Marta. Eu já atendi São Paulo aqui. Já atendeu também? <risos> Mas a senhora, a senhora entrega para lá? Não, mas eles vêm aqui. Ah, tá. Eu tenho, eu tenho Taubaté que veio até aqui, Legal. tenho piquete aqui perto, né, uhum. eu, Guaratinguetá, tudo eu, quando dá eu faço essas as entregas, uhum. sempre quando, meu, a maioria da minha família mora em Aparecida, aí quando eles vêm me visitar, Tá, já leva encomenda dos clientes. Entendi. Que já eu aproveita, tenho, né? Já aproveita. Eu já conhece o isso, que a senhora faz. Isso. E São Paulo também, em Mogi, eu tenho cliente lá, Nossa. já tenho. E se Deus quiser passar essa pandemia, a gente vai estar tá na estrada. Né? E no começo, como que foi estar tá lidando com essa parte de, do digital no Instagram? Eu apanhei, Apanhol? eu tenho uma pessoa aqui em casa que é muito especial para mim, uhum. que é o meu filho mais novo, ele que eu já falo, filho, por favor responde ele que gerencia aí, você. aí ele já responde tudo bonitinho, ele já, o pessoal pede o cardápio, ele já manda, sabe, ele é rápido para digitar, porque uhum. às vezes eu não posso parar, é. o que eu estou fazendo. Porque é só a senhora, mesmo. é, aí eu tenho que estar tá fazendo, e eu mesmo gosto de pôr a mão na massa. Uhum. Sabe? Aquele carinho especial, aquele toque tem que ser o meu. Tem que ser o da senhora, tá certo. A energia boa tem que ser a minha. Tem que ser da senhora. Legal, bacana. E, e qual foi a, a, uma, a maior dificuldade que a senhora encontrou no começo de tudo? Foi, pra falar a verdade, conseguir os queijos. Conseguir os queijos? É em queijos. Minas Gerais? Em Minas. Por quê? Porque eu não tinha uma condição, é aquilo que eu te falei, financeira boa. Ah, entendi. Teve a mudança, né? E na época meu marido teve parado um tempo com o serviço dele. E daí a gente chegou aqui, eu falei, onde que eu não conhecia ainda assim, o pessoal, para não saber, né? Foi onde eu conheci a queijaria, né? E eu fui lá na fábrica e comecei a comprar... Dele. A queijaria que fica É, no... aqui, a queijaria daqui, uhum. da, da, da montanha. E aí o pessoal me, me ajudou muito, sabe? Eu agradeço, me ajudou muito. E aí eu tinha uma parceria com a dona da queijaria. Legal. E ela levava os queijos, os pães, e me dava queijo. Uhum. Onde ela levava para Santos, a loja dela em Santos, e para São Paulo. Entendi. É, a gente tinha uma parceria. Nossa, que engraçado. A é, maior dificuldade como, tem queijo. É, mas Deus ligou tudo. Uhum. Eu já vim conhecer ela, que foi muito boa comigo, e, e já teve uma simpatia, e ela me fornecia queijo, eu fornecia pão de queijo. Que bacana. Aí sim, aí foi bom. Aí ah, deslanchou as vendas. Deslanchou. Aí quer dizer, eu não tinha dificuldade com queijo. Uhum. E depois, o moço do Mercadinho... É, me apresentou o vendedor de fécula dele e é onde eu comecei a comprar, aí nisso eu não comprava mais quilo, eu comprava 15 pacotes de 5 quilos Entendi. que o vendedor vem até aqui trazer essa semana mesmo ele deve me trazer ah. que eu faço com a fé o bacana então é que a, a, além da senhora conseguir essa parte do, do próprio empreendimento uh, a senhora ajudou também no, no, para estimular o comércio local, comprando de <risos> produtor local. Isso. Legal, foi uma parceria, é, todo mundo Foi bela. parceria, isso. Então é muito gratificante, eu falo que isso foi provisão de Deus, uhum. sabe? E Deus foi colocando os clientes, sabe? Aí um come, aí é muito bom. Aí onde eu chegava, eu não precisava falar. Quem tava perto falava, é o melhor pão de queijo de filho aí o outro já comprava aí menino mas que pão de queijo delicioso <risos> olha eu vou te contar eu tenho muita gratidão esse pão de queijo para mim é eu, até hoje eu ainda escuto história desse pão que de bom. queijo E aí às vezes o, a, a, o pessoal falava para mim assim o que você põe nesse pão de queijo que fica tão gostoso eu falei ó é eu diria é é muito amor né e muito queijo <risos> Bom, levando em consideração isso que a senhora tá falando, então agora eu vou, eu vou pedir para que a senhora me mostre como que a senhora faz esse pão de queijo, pra gente ver na prática como que funciona, pode ser? Com o maior prazer! Então vamos lá! Bom gente, eu já tô aqui com a dona Márcia, onde a mágica acontece. Ela inclusive já fez uns pãezinhos de queijo aqui, a gente vai comer... Com um, o típico café mineiro. É, ela tava mostrando para mim essas peças. Essa daqui basicamente é a matéria-prima dela. É, esse daqui, qual é o nome desse é? Esse é o parmesão. Parmesão. parmesão. Esse daqui esse é a mussarela. Mussarela. Aqui também é mussarela? Não, esse é um requeijão. Ah, é um é requeijão. Requeijão artesanal. Ah, que bacana. Ele é para rechear o pão de queijo. Entendi. Ah, esse é o que a senhora recheia? Eu recheio o pão de queijo com esse requeijão aqui. Entendi. Né? Muito bom. Uh -huh. Nossa, ele é maravilhoso. Depois, se você quiser provar. Aham. Uh -huh. E esses daqui a senhora utiliza normalmente para fazer o quê? Para fazer o pão de queijo. Também. Ralo ele. Legal. Misturo os dois. Legal. Né? E coloco na, junto da massa do pão de queijo. Entendi. Tá. E coloca também o ovo caipira. Ovo caipira. Ovo caipira que vai. <risos> também é o um segredo. É. Alguém, tem umas pessoas que pedem para não colocar porque acha um pouco forte. Daí eu já não faço. Entendi. Eu faço com o outro ovo. Entendi. É. Bom, se você é daquele que não gosta de ovo caipira, então você pode ter certeza que ela também faz com outro tipo de ovo. Não tem problema. E mostra para mim então o forno ah, que a senhora logo, faz. aqui você ver. Esse é o forno? Esse é o forno. E o que que tá lá assando aqui agora? Aqui eu tenho empada. Empada. Né? Uhum. Empada de palmito, a de frango, tem a de bacon também, uhum. mas eu ainda não coloquei. Legal. E aqui o pão de queijo recheado de frango. Olha isso. Esse é recheado? Esse é recheado de frango. Entendi. E quais são os recheios que normalmente a senhora faz? Pizza de calabresa, uhum. presunto e queijo. Certo. E o de requeijão em barra, que é aquele requeijão que eu mostrei. Esse daqui. Isso. Frango com catupiry, Romeu e Julieta, que é goiabada de queijo, né? Uh -huh. é... Já falei os dois da Pizza. Já. As duas pizzas. Então, bom, opção o pessoal tem. Tem. E eu, eles procuram muito de frango. Frango, o de frango e de frango requeijão, com ele é. Entendi. Mas é. é... Em média, quanto que a senhora atende de encomenda por semana? Olha, eu forneço até padaria. Ah, a senhora fornece padaria sim, também? Sim, Legal. A padaria, eu forneço para consumo do pessoal da padaria, uhum. que são os recheados, que eles gostam muito do de frango e do de requeijão. Uhum. E tem o, o grande, de já prontinho. Quer uhum. dar uma olhadinha? Só para você ver. Eles eles... Esse aqui pai. é do pai. <risos> Cervejinha pra eu acompanhar. Que era do pai. Esse é seu, tá, amor? <risos> Olha só, de requeijão eu tô servida. Aham. Uh -huh. Né? Daqui, ó. O pessoal busca muito aqui na porta. São esses aqui, ó. Ah, tem chipa. Ah, ó, chipa. chifa. A senhora também faz chipa. Faço chipa. Legal. Certo? E daí... Esse aqui, esse tamanho aqui, eu forneço padarias. São os maiores. tá? Isso, isso. para eles atender no balcão, uhum. né? E aqui os recheados, ó. Aqui Nossa. eu tenho recheado. Tem o de pizza, tem de, esse aqui é frango, uhum. certo? Tem de requeijão. Olha, tem esses aqui que são muito famosos, que esse é o também. grande. É o grande de pizza e o de frango. Muito bom. Ah, o de pizza, que gracinha, olha. Olha, muito bonitinho. Bom, gente, agora chegou a hora mais difícil do meu trabalho, que é experimentar o que a dona Márcia fez. Ela já trouxe aqui pra gente várias coisinhas e eu vou começar justamente pela empadinha, que foi uma das coisas que eu ainda não provei dela. É, vou experimentar e vou falar pra vocês o que, que eu tô achando de tudo isso aqui, tá? Hum, hum, hum. Hum... Oh. Gente, vou falar pra vocês que era tudo aquilo que eu imaginei e mais um pouco. Dona Márcia tá realmente de parabéns. Uh, tudo aqui eu vou experimentar agora. Não vou deixar vocês passando vontade. Então a gente vai comer depois. Mas bom, eu quero agradecer a Dona Márcia por estar recebendo a gente aqui do Verbo Mochilar na casa dela, por preparar tudo isso daqui pra gente, por mostrar um pouquinho do dia a dia dela. Quero agradecer a família dela também, que tá aqui no, nos bastidores, mas também tá ajudando <risos> a gente. É, obrigado por tudo, dona Márcia. E agora eu quero deixar pra senhora aí fazer o convite final pro pessoal do, do canal, do pessoal do Verbo Mochilar. Fica aí o recado pra senhora. Se a senhora quiser mandar uma mensagem pro nosso público, pra nossa audiência, fica à vontade. Muito obrigada, eu, eu fiz isso aqui com muito carinho, eu você acredito. pode ter certeza, tá? <risos> tanto é que eu quero aproveitar, né? como você mesmo falou, e convidar o pessoal do Verbo Mochilar para poder estar tá aqui com a gente, vem conhecer Delfim Moreira, né? as maravilhas daqui, que tem muitas cachoeiras, gente, muita gente simpática, tem, tem... olha, de atenção aqui não falta e aproveita e dá uma passadinha aqui. Já que eu vou que tá estar com nada. tudo isso aqui, já que não estão fazendo nada. Né? <risos> e venha comer. O que o Ramon está comendo e não quer dar para vocês. Não vou dar. Tá não bom? Vou dar. Esse aqui é meu, se vocês quiserem. O vocês que mesmo. vocês quiserem, pode falar, pode pedir que eu vou. O que eu não souber, eu vou pesquisar e vou fazer. Tá certo. Tá? Eu vou realizar os desenhos. Tá certo. Tá vendo? não <risos> é gente da Lâmpada, mas ela consegue Eu consigo, eu consigo. <risos> Bom, dona Márcia, obrigado mesmo. Obrigado por tudo. E vou deixar aquele recado pra vocês, porque sempre e sempre eu quero reforçar essa mensagem, porque viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais, gente!